E aí pessoal, uma promoçãozinha boa que está acontecendo hoje e vai até o dia 24 então fica atento até o final do vídeo para você aprender tudo que você precisa fazer nessa promoção e a promoção que está acontecendo que a gente está na tela do computador é com a Smile e o C6 Bank basicamente é muito simples mesmo, você precisa fazer uma transferência pro C6 Bank, do C6 Bank para a Smiles e você vai ganhar aí um cupom de desconto de 80% em 20 mil milhas O que isso significa? Primeiro, uma coisa muito legal em relação ao C6 Bank Que eu já utilizo há muito tempo Tem vídeo aqui no canal aqui falando sobre ele tá? E é, um, é o meu cartão principal Eu uso o cartão Black dele Pô, Vale muito a pena Digo logo de passagem que vale a pena pra caramba tá? E o legal dessa promoção é que você precisa Transferir apenas mil pontos Mil pontos é muito tranquilo de fazer E olha só, aí tá Você tendo esses mil pontos no C6 Bank Você vai fazer essa transferência do, no mínimo só lembrando aqui, caso apareça outras promoções nesse tipo aí que você ganha é, um cupom de desconto na Smiles, você vê, tenta sempre transferir o mínimo possível se uma se tipo for essa daqui, né? Essa aqui foi 80% de desconto e 80% de bonificação. Se for uma promoção aí de 100% de bonificação, não tem problema não, você pode transferir o máximo de pontos que você achar. Caso você ache mais interessante, você pode transferir aqui todo, todos os pontos é, nessa promoção de 80% de bonificação também. Então, eu sugiro para você, primeiramente, aguardar outra promoção de 100% de bonificação para transferir mais pontos. Nessa promoção aqui, o ideal é você transferir apenas os mil pontos para você ganhar é o cupom de desconto o principal dessas promoções é sempre você se cadastrar aqui quando você colocar o seu cpf tirar um print da tela tá você tem que estar com isso aqui guardado caso você não receba a bonificação e para você receber realmente esses 80% na transferência e mais os 80% de desconto aqui nas milhas você precisa ser clube Smiles ou cliente diamante na Smiles tá como eu falei, você precisa ter o clube assinado, tá? E nessa parte aqui, com o código de indicação que eu coloquei aqui para você, você vai ganhar 5 mil milhas na hora para fazer a ativação do plano. São R$42,00 mensais, tá? E normalmente também tem essa promoção aqui de você ganhar até 9 mil pontos. Mas como essa promoção só vai até dia 24, então eu te sugiro logo você é, fazer a assinatura aqui, já, já ganhar esses 5 mil pontos e já manter aí todo esse lucro que você vai ver aí pra frente no vídeo. Se você não é cliente Smiles, eu vou deixar aqui o meu código de indicação também para você ganhar bonificação assim que você fizer o cadastro na Smiles. Então olha só, atualmente se você for comprar 20 mil milhas você vai ganhar aí 100% de bonificação, ganharia mais 20 mil. No total, 40 mil milhas, você vai pagar aqui 1.400 reais. Porém, isso daqui é um valor muito alto, né? Então, no caso, o que acontece? Nessa... Nessa situação atual aqui, você vai pegar 1.400 e dividir por 40 mil pontos. Só por 40, que seria a quantidade de milheiros. Então você vai estar pagando aí 35 reais nesse milheiro. Essa promoção de 100% não vale a pena, tá? E eu vou te mostrar agora por que essa promoção atual do C6 Bank e a Smiles vale a pena. Você comprando os 20 mil pontos, você ia pagar aqui os 1.400 dividido por 20, que são a quantidade de milheiros. Você vai pagar 70 reais no milheiro sem essa promoção. Quando você ganhar... O cupom de desconto você vai diminuir aqui ó 80% desse valor. Então no final das contas você vai pagar um milheiro de 14 reais a cada mil milhas. Então no total você vai pagar... Nessa promoção aí 280 para ter 20 mil milhas no valor do milheiro a 14 reais que é muito bom mesmo para você adquirir. Ó. A gente vai lançar aqui na planilha todos esses gastos, como que ficaria exatamente. né Aqui na planilha ó, eu vou lançar aqui primeiro o C6 Bank a mil pontos. Eu não paguei nada para receber esses mil pontos porque foi a utilização do cartão. Eu recebi hoje e aí eu vou colocar aqui que eu vou fazer uma transferência para Smiles no, com 80% de bonificação. Como não é conta família, eu continuo mantendo aqui. O meu milheiro continua zerado porque eu não gastei nada aqui. E aqui do lado, aqui em investimento, ainda eu vou colocar aqui Smiles e vou adicionar 20 mil pontos é, no valor de 280 reais que você vai pagar. vou é, Não preciso fazer transferência, vou colocar que foi a data de hoje mesmo. Então eu paguei aqui o milheiro nesse aqui, 14 reais. E aí a gente vai ver agora quanto eu tenho de milhas no total nessa promoção, transferindo mil e comprando mais. É, 20 mil milhas, hein? então eu vou ter no total 21.800 milhas. Vamos supor que eu vá vender aqui, eu coloque aqui Smiles, que eu estou vendendo da Smiles, né? quantidade de milhas? 21.800. Se você for vender na Hot Milhas ou na Max Milhas, aí eles vão te pagar mais ou menos 20 reais no milheiro, mais ou menos. É, vamos, vamos supor que 21,8 vezes 20. Você iria receber aí R$ 436,00. Mas eu sempre sugiro você vender por particular, porque você consegue vender um valor um pouquinho mais alto e a pessoa ainda consegue economizar ela comprando essa passagem com você. O normal que eu vendo, 21,8 vezes 23. Então vai dar R$ 501,4. Esse seria o valor. Normalmente essa quantidade de milhas é só para um CPF, uma venda normal você consegue é, usar esse... esse todo esse CPF, e aqui eu na venda, eu coloco aqui como particular, vendi para particular, então uma venda completa aqui, é 21.800 pontos, eu vendi a 501,40, totalmente normal fazer esse tipo de venda, um CPF, a data particular e o valor da média do, do milheiro aqui, ó, 23 reais que foi a venda, então como funcionou, eu fiz esse investimento apenas de 280 reais, tá? É, vendi a 501,40 o lucro foi 221,40 apenas nessa operação então é um lucro muito alto para uma operação muito simples de se fazer muito tranquila mesmo eu já vou fazer a minha aqui ó essa daqui é a minha planilha principal com todos os dados, ao tanto de venda que já ocorreu aqui, isso aqui é tudo investimento e aqui essa parte aqui é tudo venda. Então é muita coisa esse mercado de milhas, vale muito a pena, muito a pena mesmo. Se você gostou dessa planilha aqui para organizar suas milhas, eu vou deixar o link na descrição para você adquirir tem também o tutorial dela todinho aqui no canal. Já vou deixar aqui para você ver mais informações. Mas é uma planilha muito tranquila mesmo, muito objetiva aqui em tudo. Você só vai inserir aqui os investimentos e a venda. E ele vai calcular tudo tranquilamente aqui para você. Para você ter uma noção do que você tem e do que você está investindo em milhas. Que com certeza dá retorno para caramba, como você viu numa operação simples aí que você pode fazer. E se você gostou desse tipo de notícia, não deixa de se inscrever aqui no canal. Porque eu sempre estou postando informações desse tipo aqui que pode te gerar uma renda nova, pode fazer economizar só coisa boa, cara, só coisa boa se inscreve aqui no canal, então valeu até a próxima